Autismo e depressão, tem relação? Sim! E a resposta é sim, a relação entre depressão e autismo é uma relação direta. As pessoas autistas têm quatro vezes mais depressão do que pessoas não autistas. E essa é a condição mais comum no autismo, é o transtorno mais frequente associado ao espectro autista. Os índices de ansiedade, suicídio e uma série de outras consequências dessa, dessa, dessa doença, né, da depressão, são muito maiores na população autista. Não só na, em quem tem o autismo, mas também na família. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um artigo muito interessante falando de depressão em mães de autistas. Essa população também tem muito mais depressão e algumas das hipóteses são a dificuldade que é de lidar com essa realidade, que é mais difícil. As crianças com autismo, elas demandam mais dos seus pais e elas têm um pouco mais de sofrimento também quando elas têm atrasos no desenvolvimento, quando o autismo traz barreiras na aprendizagem e dão consequentemente atraso na linguagem, consequentemente alterações sensoriais então crianças que sofrem com alterações sensoriais que precisam de cuidados e que tem transtornos do sono é muito mais frequente na, nas crianças autistas do que e também na população adulta autista então as famílias são diretamente atingidas pelo sofrimento da criança imagina a angústia para quem é mãe Sabe o que eu estou falando, a gente prefere mil vezes, mil vezes que qualquer coisa tenha, pegue na gente do que no nosso filho, qualquer coisa. Então ver o nosso filho muitas vezes não conseguindo se comunicar, batendo a cabeça, se agredindo, agredindo as pessoas porque não consegue explicar a dor que ele está sentindo, não consegue comunicar o que ele está precisando, é desesperador, é muito angustiante para um cuidador, para uma mãe, para um pai. Que tem essa condição no seu filhote. Além de todas essas outras questões que envolvem o autismo, né? Então, não dormir direito, então é muito mais estressante por consequência dos sintomas do autismo. Em crianças e adolescentes e em adultos autistas, tá? E sabe o que é o mais difícil? É que nem sempre os sintomas vêm com aquelas características de sempre, né? Que é com tristeza, com apatia, com perda de apetite, com uh, queda de energia, muitas vezes esses sintomas de depressão aparecem nessas pessoas com agitação e insônia e aí o que a gente tende a fazer Tende a colocar tudo no pacote do autismo. Ah, ele tá assim porque o, o faz parte do espectro autista e a gente acaba é, filtrando e jogando tudo nas costas do espectro autista e não cuida, não investiga mais profundamente, não dá crédito para alguns sofrimentos, às vezes as pessoas autistas são verbais, mas muitas vezes elas são não verbais e aí a gente precisa de um olhar muito mais atento, de um cuidado muito maior. Tratamento para isso, terapias e principalmente medicação. A gente precisa considerar o uso de medicação para pessoas com autismo porque isso pode melhorar muito a condição de vida delas. Então sempre ter um neurologista um psiquiatra de confiança para acompanhar o nosso filhote, para acompanhar os nossos autistas. Espero que esse vídeo ajude muitas pessoas que estão nessa condição. Se você reconhece algumas dessas, dessas informações, coloca aqui na descrição do vídeo, ajuda muito. Os comentários ajudam muito outras pessoas que estão aqui assistindo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!